Entrada tudo do cérebro lendo o tempo número desce. Experimento com sucesso. Agora é a hora de dar o nome a ela. Como a criança humana foi encontrada nas ruínas. O rei e a rainha decidiram adotá-la como sua filha. Eles não eram permitidos de ver outras pessoas. Mas dessa vez, eu e meu irmão poderíamos ser nossa primeira melhor amiga. A humana destruiu a barreira facilmente. Ninguém pediu para ela fazer isso. Frisk estava muito determinada quando ela chegou no subterrâneo. A paz entre monstros e humanos retornou, como se as guerras nunca existissem. Mas algo deixavam deixava confusos. Frisk continuou o mesmo, literalmente. Algumas pessoas se perguntavam como nossa criança trouxe nossa liberdade. Frisk foi processada e julgada. Eu e Papyrus, somos seus amigos. Nós nos oferecemos para proteger nossa amiga. Nós somos treinados como guardas reais para nunca deixá-la sozinha. finalmente, o grande Papyrus parece um autêntico guarda real. Eu odeio essa roupa. Nós não deveríamos evitar chamar a atenção. Vamos lá, irmão, não diga isso! Agora temos novas roupas maneiras! Ah, tá bom. Hum... O <risos> quê? Você parece um gigante com pés. Isso é extraordinário! É, eu acho que estou usando um tamanho extra largo. Yeah! <risos> Espera, o que eu disse? Ah, me deixe em paz! <risos> Cabeça louca! Essas roupas foram um belo presente do rei e da rainha! Eles deviam nos dar algumas férias depois disso. Sans? Ah, você está certo, eu acho. Ei, Sans, olha! Nós podemos comprar flores para o Asriel, por favor? Hã? Ah, Larp, Eu gosto das douradas. <risos> ah! Frisk? Corre, Sans, corre! Meu Deus, irmão, corre! A gente está frito! Fala menos e corre mais, menino! Ai, Me conha no chão! E atrás de você, agora, irmão. Ah! Ah! Hum. Temos uma anomalia aqui. Parece que você conseguiu assistir esse universo de algum modo. Eu cuido de você. depois, Meu universo perfeito não poderá permanecer com você aqui. Eu.. Enquanto isso, deixe o like e se inscreva para assistir mais desse universo. Enquanto isso.. Eu tenho muito tempo para reescrever. Até logo.